Então, mudar o, o rumo da vida das nossas famílias. Que aí vem meu filho, vem o filho de outros sócios, né? Então, vem os netos da gente. E a gente quer que eles não passem o que a gente já passou. É pegar uma coisa funcionando e andar, né? Com outro, assim, outro sistema de vida. Né? Porque antes, nós só abraçava o café e a pimenta. Então, hoje nós já temos outras alternativas. Além do, dos projetos que a gente tem do governo, já vem esse do Votorantim. Então, nós estamos planejando de levar para frente o projeto, para deixar tudo na mão dos filhos da gente e os netos organizadinhos para eles trabalharem, porque nós já estamos ficando velhos, cansados, né? E aí, você sabe, eles vão pegar uma coisa já funcionando.